Olá queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena Hoje eu vou mostrar algo diferente Como a Madalena gosta de trabalhar com costura Gosta de trabalhar com bordado Eu encontrei numa recicladora essa máquina Dá para imaginar como que a pessoa dona anterior Dessa máquina deixou ela nessa situação Não sei qual o motivo uma Eugin, Essa é a situação que essa máquina está no momento. Então eu quero pegar essa máquina e quero procurar da melhor forma possível salvar essa máquina e botar ela para funcionar. Eu vou ver se eu consigo. Uma Eugim que tem logicamente um valor, né? Ou pouco ou muito, mas tem um valor. Essa aqui, como vocês estão vendo, é a parte de baixo da máquina. Tem até pena ali. Deve ser de calopsita, não sei. Casa de aranha. Resto de plástico. Dá dó. Mas essa é a situação da máquina que vocês estão vendo. Vamos tentar salvar isso aqui, gente. Tentar ver se consegue botar isso para funcionar. Bom gente, eu improvisei aqui num lugarzinho para começar a limpar Eu vou usar óleo diesel Como vocês estão vendo aqui ó. E vamos ver o que, que vai dar isso Um dia ela foi nova Saiu da loja Embaladinha, bonitinha Vamos ver o que eu vou conseguir fazer Por ela Não vou garantir uma restauração perfeita porque perfeita porque eu não não sou restaurador né mas dá para dar um dá, dá pra dar uma melhorada na cara dela que vai dar isso aqui tá bom eu preciso eu vou arrancar essas partes aqui tirar do lugar e vou Tentar limpar uma por uma. destravar? Destravou já, essa parte aqui já tá, tá funcionando. Aqui ela não tava, ela tava tudo dura, tudo gripado aqui ó. Mas ela tá, ela tá bonita Só... por dentro né? Tá. Mesmo que tá suja, mas tá bonita. Mas ela vai ter que, vou ter que liberar mais aqui já. Liberei também ó. Aqui. Mas tá cheia, tá, tem muita sujeira aqui, muita borra aqui dentro ó. Aqui tá desapertado? Tá apertado. Não, então, porque tá, tá travada ainda, né? Deve ter muita sujeira aí ainda, né? Desperta aqui mais um pouquinho pra ver. Não vai mais. É. Foi tudo que tinha aqui já, ó. Ela não tá... O tá ah, mancal dela não tá virando ainda. Não tá erguendo tudo aqui, o pezinho. <coughs> aqui, ó. Tá vendo? Não, aqui... A, esse, mão, esse, a mão, Esse... Eu não sei como é que chama, assim, esse negócio aqui. Cristão? Como é que chama? Não, não sei. Cristão não, mas também... Tá muito longe disso, não. O certo é soltar isso, isso Olha, aqui, aqui né? tá soltinho. certo é soltar isso aqui, liberar isso aqui. Ela ficou muito tempo parada, ela travou. e Ela tem que virar aqui, ela não tá virando, ó. Na verdade, ela vai trabalhar girando aqui, ó, né? Só que eu não sei qual é o motivo que ela tá travada. Não, mas ela tem que erguer aqui, ó. Hum? Não, ela tem que... Ela, eu vou ter que fazer ela virar aqui, ela não tá virando, é. ó. Só vai só até uma fase, ó só vai só até aqui, ó. Uhum. Ela tem que virar aqui, porque é uma, na hora que ligar ela, que a correia passa aqui, ó. Ela tem que virar aqui, ela não tá virando. Eu não se, se consegue trazer para pra existência. Né? Porque abandonaram ela, né? É. Nossa, olha que sujeira aqui, olha, olha. Tá tão bonito, né? Tá vendo? Então aqui, ó, tem que saber o que que tá acontecendo aqui ó Mas também é, vai faltar a caixa da bobina, né? não, ah, não mas você compra, você acha? A bobina... Aqui no interior não, não, acha, é bom, não. acha não, em São Paulo não acha Tem que limpar muito, ela tá muito cheia de sujeira Depois pode lavar, Dom? Pode, Depois pode pode não cabe, tem seu da chave. Vou lá buscar. Então eu que deixar ela no óleo, sabe? Bastante no óleo pra ela ir soltando essas borras, essa sujeira que tá aqui. Presta esse pano, joia esse pano aí pra mim. É uma chave bem fininha. É essa? Será que dá? É bem fina, essa aqui que eu tô usando é muito larga. E essa outra tá tudo travada, sabe? Tem muita sujeira ali ó. dentro. Só pra tirar esse aqui fora. Pra lavar ela. Quer que eu segure aí? Não, só pra tirar aqui, ó. Pra ah, vai, pra limpar lá fora. Não pode perder nada disso, porque perdeu um parafusinho aqui, aí já dá problema. Ah, não pra você né, que tem um monte de parafuso. Ah, mas a menos parafusos que seja um parafuso específico. É, a menos que seja específico. É que, é que óleo, a gente tem uns trapinhos. Olha, o diesel é bom, né? Ele, é, ele limpa, né? Não pode ficar muito tempo com a mão nele, não faz mal. Olha, na hora que passar aqui, ó. Limpa tudo, né? Mas se não der pra usar, deixa nela na exposição. Né? Com que já me afica. Me não tira a do pescoço? Quase que durmo, quase que deu com a fita métrica, né? Você gosta, né? Hum. Vou lavar minha mão pra mim me olhar no bordado. Tá bordando também? Vou. É meus amigos, eu a bordando, pessoa jogou fora é essa máquina. Expensou a máquina, eu vou tentar. uma eu vou tentar salvar, mas vamos ver o que vai acontecer. Você ouviu? Oi? Eu falei que tô bordando, tô fazendo bolo. Ah, sim. Eu é ouvi e nem né? a. Galera, já conseguimos uma vitória, ó Antes ela não tava nem virando aqui, né? O mancal dela tava travado Eu ajudei aqui, ó Passei bastante óleo Ó, já tava, o mancal já tá virando, ó Ó, ó Dá pra você ver aqui, né? Dá pra você ver? Aqui, ó Tem condição de você ver aqui, meu, tá? Meu dedo? Tá? Uhum. Tá vendo, ó? já tá descendo e subindo, ó Não tava descendo nem subindo, ó Tava totalmente travado E lá embaixo tá cheio de terra Ó Tá escutando barulho? Não, tô Ó Então Quando acontece isso Eu vou erguer aqui agora Vira ela assim Sim De frente pra cá Sim De frente De frente o que você A que frente entende? dela pra mim A frente é aqui, mano Vou precisar dela aqui vou virar pra, pra você vou mostrar aqui Aí roda aí Roda agora Olha, tá descendo, Não tá descendo nada, ó. Chama-se insistência. Paciência. Ó. Vou virar pra cá pra me limpar ela. Pensa numa ceboseira. Vai mexer mais um pouquinho agora, né? É, pode até desligar aí que eu vou. Pessoal, eu deixei a Madalena costurando até agora Agora ela vai dar uma paradinha ali Essa aqui é a máquina que vocês viram quando eu comecei a restaurar E fiz tudo que eu pude fazer Dei um trato nesse motorzinho que estava simplesmente horrível Aí comprei a correia que não tinha Embaixo eu dei uma geral nela tanto quanto por cima A madrinha está erguendo para que vocês possam ver Ali tinha peça que simplesmente eu achei que não fosse desengripar e desengripou Porque hoje os desengripantes são fantásticos Em cima Tira para minha tampa fazendo favor bem Essa tampa sai, só erguer É, assim. é o conjunto, pega e sobe Só erguer, isso Em cima gente eu dei um trato aqui, ó. Lavei bem lavadinho, limpei com óleo diesel. Depois de tudo pronto, eu coloquei na máquina de lavar a VAP. Aí tirei um monte de sujeira dentro que tinha. Daí dei outro banho com óleo diesel, deixei uma noite inteirinha. Aí limpei o que eu pude e passei um óleo específico. Aí como eu não sou técnico, o que, que eu fiz? Chamei um técnico amigo meu, que é técnico da Madalena, inclusive. E esse técnico... Ele pegou a máquina e falou: Olha, se isso eu vou fazer de tudo para salvar essa máquina, porque essas máquinas antigas são simplesmente maravilhosas e não tem mais no mercado. Lógico que não tem mais. Aí ele regulou a máquina para mim. Logicamente, ele cobrou. Está tá na cara que ele ia cobrar. E eu comprei essa chapinha. Mostra para mim aquela chapinha ali bem. Ali tem uma chapinha que eu tive que comprar porque não veio com ela. Essa chapinha aqui e a outra também que está lá de baixo, que é essa chapinha aqui. ó. Isso. Conclusão, a máquina voltou a funcionar. Agora a Madalena está fazendo um teste nela e eu agora vou levar ela para o amigo meu que é o, o dono da recicladora para que ele então coloque ali à venda. A Madalena até falou que dá dó uma máquina dessa ficar parada mesmo porque ela é feita de um produto específico, né? Eu creio até que é ferro, sim. Não é plástico. É, não é plástico, pronto. Só pra resumir, né? É uma Eugen, Só que o motorzinho que tá nela, eu tive que colocar um cinja. Porque lá vem muito disso, pessoal. Bastante, bastante mesmo. Tanto é verdade que vem bastante, que aqui tem mais um. Que eu vou recuperar. Acabou de chegar. Eu acabei de trazer. Ó. Tá aqui, ó. Tudo sujo, como vocês podem ver, é tudo sujo. É um Zenit. E eu vou recuperar devagarzinho e assim a gente vai tirando do lixo e fazendo voltar a funcionar e quem comprar essa máquina com certeza vai ficar muito feliz Madalena mostrando aqui e os zigue pontos né? Zigue-zague, ponto a reta, reta. E, e é, é bom para levar como teste né para quem for comprar saber que a máquina está funcionando Madalena muito obrigado pela ajuda viu nada já vai deixando aí seu like se você gostou se inscreve no canal se você não for inscrito Compartilha, é, ativa o sininho para receber as notificações e entra lá no meu canal também de tudo um pouco com Madalena para conhecer a, a minha matéria lá, os meus conteúdos e vai deixando seu like lá, se inscrevendo também para ajudar nós aqui e nós lá também, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pessoal, um abraço e sejam um... Sempre conosco para que o canal cresça realmente. Sem vocês, nós não somos nada. É verdade.